Boa pessoal, aqui fala do Bro, para mais um videozinho, desta vez pessoal, um videozinho de, pode se chamar React, nós vamos estar a, a ver imagens que vão ver se eu tenho mente suja ou não, ou vocês, whatever. Eu, eu, não, eu, não, eu. eu gostava de mandar aí um grande propzão aí para quem deixou o mega like e partilhou o último vídeo. Para quem não sabe, eu fiz um vídeo a falar sobre os likes, sobre as partilhas sobre o horário do canal, pois se quiserem passem aí que o link vai estar na descrição. Não esqueçam de partilhar e deixar mega like se gostarem do vídeo, claro, e vamos tentar chegar aí aos 100 likes, pessoal. Se vamos chegar aos 100 likes porque se chegarmos aos 100 likes eu fico wetlige Ok, primeira imagem aqui, eu não, não consigo bem perceber o que é que está mas eu, eu acho que Parece que a rapariga tem tipo, tem o corpo e a perna como se fossem pelos, mas não sei, é, é, é tipo, <risos> what? Eu sei que é do pai, porque tem pelos, certeza que é do pai, não é? Daquele acho que é o pai, que é... <risos> aquele senhor ali atrás, não pai não, é muito novo para ser pai, <risos> mas é um, aquele senhor ali que está atrás dela, é o que tem a perna com pelo, por isso não pode ser dela, mas também não sei onde é que está a perna dela, só se for aquela cena ali, mas parece, boa parece tipo o joelho e que vai pelas costas dela, mas não é, certeza que... Conheço. Não, não sei, não consigo ver. Mas deve ser isso. Acho eu. Não sei, não faço ideia, pessoal. Deve ser a perna do adulto que está atrás, não sei, não faço ideia, mas basicamente é isso, pessoal. Vocês estão a ver aí? Deve ser isso. Se vocês virem alguma coisa aqui, escrevam aí nos comentários também para eu saber, tá bem? Mas digam, por exemplo, imagem 1, isto, imagem 2 aquilo, para eu perceber, percebem? <risos> parece o é que a amiga está tipo. E you não. Know. Mas não é, é a mesma que está com o braço assim. Mas tipo, parece e não parece ao mesmo tempo. De repente parece, mas parece o este porque ela parece estar com o braço todo partido e ali, não é? Mas se virmos bem no ombro, se olharem para o ombro da cinzento, vocês conseguem ver que é a mão dela. Portanto, está tranquilo, está tranquilo. Isto não é nada, nada de fora do normal, não é? Aposto que vocês começaram a achar logo coisas, não é, essas malandros. Ai Deus, o que é que isto parecia? Ai meu Deus, mas é só me ter passado um bocado, vocês estão a ver ali, atrás da cabeça da que está no meio? Estão a ver ali uma coisa que... Mas aquilo é um ombro, é um ombro e aquela coisa que parece pronto a cabeça do... É cabelo, pelo menos eu acho que é cabelo, parece ser o resto do cabelo da rapariga. Mas é bem parecido mesmo, parece mesmo uma, é um ombro só, por isso vocês não se deixem que por estas imagens, que isto tudo pessoal, se vocês estão a ver isto, a ver os vossos pais, até há bocado eu estava a selecionar, era a Marcia estava a selecionar as imagens, a minha mãe viu um cão, parecia uma pila. É, é o que é isso? Né? Portanto, vocês não vejam este. E este vídeo não vejam a ver os vossos pais, senão eles vão vos mandar uma. Passando à próxima foto. É não, esta é o fácil. É, gué fácil. Omar, não sabes escolher fotos. Gué fácil, é. A minha vez mesmo é que é uma mala. Nem é parecido com o um rabo. Tipo, é um bocado, mas é uma nota-se muito que é uma mala. Esta não, esta é. uh. Tá bem, não, não, não, esta não, não esquece, esquece. Esta aqui. Ah, ok, eu eu não tenho mente suja pelos vistos, que eu demoro a encontrar as cenas, mas pelos vistos, vocês estão a ver? Tem ali, está o de branco sentado em cima de dois troncos, não, sim, dois troncos, um dos troncos está tipo partido ao meio, faz tipo duas bolas, e o corpo dele basicamente é a... Percebe? Basicamente é isso, faz isso, essa imagem, e os outros parecem que estão todos a olhar para ele, tipo assim, ser... Oh, vende. Certo? Certo? Mas... Ok, isto é muito estranho. Eu nunca mais vou fazer vídeos destes. Ei meu deus, que nojo. Mas eu não sei. Ah, já sei o quê? Oh meu deus. Pessoal, olhem para o homem do meio. Olhem para o homem do meio, vocês já devem ter visto. Aquilo, e parece boi. escurram, parece que está mesmo a assim sair dos calções. Estão a ver? E se isto acontecesse, mano? Fogo, juro. Fica ficar bué. Mas ele não estava logo, mas não amo. Se vocês já olharem com atenção, olhem para a rapariga que está atrás dele. É o sapato dela. Parece bom. Mas é o sapato dela. Estou. Parece, parece bem, E elas todas a rir, isso, como se não houvesse nada. Tipo... Isto não houvesse é assim. nada. Ai nossa senhora! Pá, este parecia não parecia ao mesmo tempo. Porque nota-se a diferença de tonalidades da pele, mas. Isto é mesmo minha mente falou Eu não tenho mente hoje eu não tenho. Vocês têm, aposto 5 euros, aposto 5 euros. Aposto toda a gente que viu este vídeo show, pronto. Na última eu falhei, não é? Porque eu vi, pronto, achei coisas. Mas se vocês repararem, a rapariga que está de vestida, acho eu, azul, ela está com as pernas para a esquerda e a amiga que está na a ela está, tipo, frente a frente com ela. E aquela perna com o braço é da amiga, não é dela. Portanto, vocês não pensem em coisas, está bem, está bem? Qualquer coisa consultem um médico que ele ajuda vos sobre estas coisas. Tá. É, é Pá, se fosse verdadeiro é muito fininho, não é? Está complicado a cena. Ok, eu, eu, eu vou acabar o vídeo, não estou nem aqui, não vou não. Olhem para isto, é o braço de um bebé. Porquê é que as pessoas tiram fotos assim? Isto é mesmo o timing, certo? É mesmo o timing, tipo... Tiram fotos com... E depois parecem outras coisas. Eu se tirasse uma foto desta, juro que não gostava. postava. <risos> Era para gozar com a pessoa. Ai, nossa, pareciam bem mamas. Mas são joelhos. <risos> é. Parece porque Quando vocês metem os joelhos para cima, se vocês virem tipo... É um ossinho. Parece uma mamilo. Mas não é. Ei, mas se fosse mais mamas... Foi... Tô brincando. Ei, esta tá top. Esta está muito top. tá bem top esta. <risos> Está bem fixe, tipo a mulher a olhar para baixo e tem tipo no jornal, se tinha. aí tal também, com as maminhas, aí, topzão, quem tirou esta foto merecia um prémio Nobel, prémio Nobel da fotografia, tem a taça a parece uma forma de uma, uma coisinha, parece-se, Ih, nossa, até vou dar zoom, nossa, coitada da mulher, é que ela, olha, olhem a cara de inocente da senhora, ela está -se a sorrir e não está a ver o que está a fazer com as mãos, nossa, que inocente. E depois tem boé de piada, porque é que ninguém repara, só mesmo quem tira a foto Aposto que ninguém reparou que ela estava com aquilo. Só mesmo quem tira a foda. E até pode ser sem querer a foto Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este vídeo foi um vídeo mais calminho, já, foi mais calminho. Temos também que a um bocadinho para tá a escola, a ver e tal, e tal. Pronto, não, estou a brincar, estou a brincar. Ainda tentei fazer aí algumas piadinhas, não é? Que eu preciso de piadas para o vídeo, senão... Foi tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar mega like e de subscrever o canal se vocês forem novos. Já agora, para quem é novo, sejam bem-vindos ao canal e passem, e passem, passem nada. E vejam aí a descrição, porque tem vários links de sites, etc, que vocês podem entrar e ganhar coisas. Como por exemplo, tem o site da Horus, para quem quiser roupa, que dá 20% de desconto com o código dobrou. Portanto, usem e abusem desse código, está bem pessoal? Tem boa qualidade nesse site. Foi tudo por hoje. Chegar aos 100 likes porque senão a cada um, não estou a brincar, mas se chegarmos aos 100 likes eu dou uma bolacha a cada um. Fiquem bem e fui! Hey, mama,